E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero. E esse jogo aqui, pessoal, é só pros mitos, é só pros décadas de 90 mil aqueles... Saco isso. E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Brazero. E este é o RetroGames BR 3.0. E esse, pessoal, esse jogo aqui é dos mitos, é do pessoal, década de 90 mil ali, no máximo, no limiar. Quem lembra dessa galerinha Desaparecida há muito tempo da Warner, da... os Animaniacs. Eles eram personagens loucos que faziam várias interações com o multiverso da Warner Bros. Nunca mais vou falar realmente dos Animaniacs, não sei se caíram no esquecimento qual foi, mas eu gostava muito. E tinha animaçãozinha, tinha o Pink e o Cérebro, entre outros. Vamos conferir o que a gente consegue fazer nesse clássico absoluto do Mega Drive, certo? Nós jogamos com os três irmãos. E cada um tinha uma habilidade, né? A gente tem que trocar de um para o outro. Ó. A menininha, ela manda um beijinho. O grande, ele bate isso aqui, ele é forte e ele empurra. O do meio, marretaço. Então... Tinha, tinha vários segredos e, e coisas escondidas nesse jogo. Eu realmente eu não me lembro. Faz muito, olha. Eu tinha o um cartucho. Eu tinha o um cartucho. Ó, tá vendo que aqui, ele aqui não faz nada? Se eu trocar, a Dodge também não faz nada. Se eu trocar pro grande, ó, ele empurra. Então a gente é um jogo... A gente tem que ir trocando os personagens e ver o que, que a gente consegue fazer com cada um. Ó, esse aqui a gente nem interage com os personagens. Lá tem o psiquiatra, todos eles eram personagens do desenho da Animaniacs. Aqui é mais uma demonstração do de que a gente pode fazer com cada personagem para habilitar aqui o poderzinho dele e ter um fundamento. E aqui, mais uma vez, Password, pessoal. Para quem não é da geração Memory Card, salvar na nuvem, Password. Anota, passa de fase, anota o Password e vai. Vamos começar, vamos pelo primeiro estúdio, né? Vamos por ordem, estúdio 1 um. Do Indiana Jones, rapaz The Adventure of Dirty Rugged Out Temos que achar o chapéu dele Dirty Rugged Out é o... É o Indiana Jones, né? Ó, tem muitas referências e coisas que acontecem no jogo Que a gente tem que tomar cuidado Deixa eu me, me, me orientar aqui nos botão Eu não lembro a questão de dano o que que dá dano na gente ou não? Cara, essa... Eu não sei se é audível pra vocês, mas a trilha, essa aqui, é sensacional. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah! Aí! Viu? Ah, tem, tudo tem sua, sua hora, seu lugar. Cara, esse jogo é muito bem feito, é muito bem elaborado. A trilha sonora, a ideia de jogar com três personagens, então assim ó, é muito show. Quem, quem, quem teve oportunidade de jogar isso aqui no Mega Drive, como eu, fica feliz em ver ele de novo. Se você nunca teve oportunidade, recomendo pra você procurar jogar. ou Vocês que são fãs de cartucho e tudo mais, ó. Uma caçadinha gamer que dá, dá pra buscar esse aqui, rapaz. É muito legal. Aqui, ó, vamos para nossa dot. Olha aí, viu? É, mas ele, esse efeito passa, ó, pessoal. Vocês vão ver que ele, ele volta depois. Deixa eu ver. Não sei se ele volta só quando a gente sai. Mas daí a gente perde o, o efeito ali, ó. Voltou. Então a gente tem que fazer tudo na hora certa. Aqui tem que cuidar, para não cair. Se a gente cair nos espinhos, Ai, ai, ai. A gente toma dano. Ah! Eu não sei como é que é questão de vida. Acho que é um dano... Ele grita no outro dano e ele morre. Então, vamos lá. Não, eu tenho que fazer essa parte. <risos> tem que acertar o beijinho também. Aí bora lá, eu não lembro o nome dos Animaniacs, vou ficar devendo para vocês ali <risos> beleza, tivemos alguns problemas técnicos, mas a gente já, já foram <risos> resolvidos como eu sempre falo nos vídeos, eu gravo aqui na escola, então o povo gosta de se manifestar eventualmente Aí, vamos lá. Tirinho de canhão. eu, eu acho que é a Dot e o Iago, ou algo, uma coisa assim. Se eu pegar a Dot, a Dot é menorzinha. De repente se ela ficar no... Se ela ficar na frente ali, não... eles não se abaixam, né? Não, nenhum deles tem salto duplo também. Então vamos cuidar. Eu sei que um eu consigo passar por baixo, por cima, quer dizer. Aí. Ah, consegui. Que susto. Beleza. Ah, rapaz, fase de pular do barquinho. Eu tenho que ficar de olho no, <risos> no jacaré. Ah, eu ia pegando as estrelinhas, mas não deu certo, né? Pra variar sei se as piranha tem o mesmo efeito que o jacaré. Achei <risos> que morreu ainda também que deu tempo Cara, esse joguinho é muito legal Quem tiver Ah, esse guardinha Sai pra lá, guardinha Olha a cara da Dot, Ela tá com dor A gente vê o, o, a vidinha deles pela, pela cara deles Eu não sei o que, que eu faço pra ganhar para recuperar a vida. Ah! Cadê? Ah, caiu no moedor de carne. Beleza, agora eu já sei que se eu for no cantinho, não for olhudo, <risos> por estrelinhas eu ganho, eu consigo sair. Aí, se eu cair nesse aqui, ó... Aí... Ah, será que eu tenho que dar uma marretada? Tá, agora... Agora eu que voltar, eu acho... Eita pomba... Agora lascou... Ah, agora eu, provavelmente eu vou ter que voltar... Que é o universo! Parece que dificuldade... Então, agora eu vou ter que cair... Aí... Aí... Aí, aí, boa. Tem que botar a tela em cima. Ali. Ah, meu Deus. Já que já estamos aqui, né? Vamos pegar a última estrelinha. Essa porta estava fechada antes, né? Olha ali, rapaz. Conseguimos fazer o... todos os saltos sem cair. Quem diria? Ah, isso aqui é um probleminha. Isso aqui tem... É, é um desastre, aqui vai ser um desastre. <risos> Não, sai daí seu guardinha. Não, eles são bonzinhos. Game over, continue sim. Ah droga, volta tudo, cenário 1. Um. Bom, mas olha só pessoal, quem não conhecia. Animanix. Provavelmente muita gente nunca nem ouviu falar do perso desses personagens. Quem é mais novinho aí, que se acha os, no, os telinha de hoje em dia, não conhecem os Animanix. Cara, os Animanix eram muito legais. O Pink e o Cérebro, provavelmente vocês já conhecem. Eles faziam parte das animações do Animanix. E ele fazia crossovers com outras animações. Tinha personagens da Warner, de filmes e tudo mais. Tem velocidade máxima. O Keanu Reeves já apareceu, da Sandra Bullock, entre outras celebridades. Muita gente era, era fã desse, dessa animação. Era muito legal. E cada um tinha o seu, seu charminho, né? Vamos dizer assim. Era muito legal. Recomendo a quem, quem não lembra ou quem não conhece. Aí, Animaniacs, a Dot tomou um daninho, não precisava ter tomado, né, mas tudo bem. Vamos cuidar aqui o jacarezinho, né. Ah, falhei na mesma parte, tá bom. Vamos pegar aqui o... Acho que é o Água, o Iago, sei lá, nunca lembro como é que é o nome desse. Acho que agora eu fiquei com a vidinha melhorzinha, né? Aí, show de bola. Aqui vai vir o guardinha. Eu tenho que dar um jeito de desviar por cima dele. Ah! não consegui. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Tem o jeito certo, né? Tem, tem é o jeito certo e tem o jeito que eu faço. Aí, vamos pegar o. Um. Com algumas estrelinhas, eu tenho tempo aqui para pegar e tenho o botão para apertar, então vamos na primeira parte que é o botão, quer dizer que é o tempo, né? depois vamos para o botão. Ah. Aí. Agora o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir de novo e ir naquela portinha. Cuidado, rapaz, pra não dar dano. Aí. Vamos ver se eu consigo fazer de novo esse caminho sem... Sem me lascar todo. Aí, boa. Aí, o ritmo tá bom. Aí... Não errei nenhum salto, rapaz. Que negócio estranho. Tá, agora é o trenzinho. trenzinho nós temos que cuidar. Tem que ser antes... Ah, é droga. Ah, ali eu não podia ter batido, ainda bem. <risos> ah, viajei. <risos> ah, eu tenho que cuidar. Que tem parte que eu não posso nem ser velho. Não! Apertei o botão É minha última chance. Que perna, você é burro. Você merece morrer. Vamos lá. Não! acredito que eu para pegar a mão, eu vou meu do novo, vai acabar meu tempo. Bom pessoal, esse aqui, com muita satisfação eu joguei o Animaniacs do Mega Drive, pessoal. Vou botar aqui continue, não, porque se eventualmente eu for jogar de novo, eu vou para o próximo cenário, certo? Realmente espero que vocês tenham curtido, muito obrigado pela atenção, recomendo demais esse jogo. Esse sim é um dos poucos que talvez eu possa trazer de novo em algum outro cenário, certo? Se inscreva no canal Brasileiro, se inscreva no Retogrames BR 3.0, se inscreva no Aldo História 3.0. Se inscreva no Turbine e Seus Vídeos e demais canais parceiros. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.